Olá, na edição desta semana do 74 damos especial destaque à comunidade LGBTI, aos direitos por si conquistados e aos que ainda faltam alcançar. A jornalista Ana Patrícia Silva explorou com a Fado Bicha, a primeira banda LGBTI em Portugal, as dificuldades que encontraram até lançarem o primeiro álbum, Ocupação. A dupla conta como foi participar na sua primeira Marcha do Orgulho e qual o simbolismo deste evento. No ensaio Tomo Fernandes aborda as contradições ainda existentes entre os princípios legais de combate à discriminação e os obstáculos institucionais colocados a quem tenta dar resposta. Num outro ensaio, Joana Moraes analisou a imprensa gay e explica como ainda não temos em Portugal obras de referência sobre a história da sexualidade. Por fim, no terceiro ensaio, falamos da Colômbia. Pela primeira vez na sua história, os colombianos elegeram um presidente de esquerda e uma mulher negra para a vice-presidência foram um sinal de esperança para se pôr fim a décadas de violência e se construir uma paz duradoura. Mas os desafios são enormes. Pedro Cruz Mendes escreve nesta edição sobre esta viragem histórica. A crónica desta semana é da autoria de Diogo Faro e a dos Ladrões de Bicicletas é assinada por Vera Ferreira. Boas leituras, bom fim de semana, sigam-nos nas redes, até já.